pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, eu tô aqui pra trazer uma gameplay desse novo jogo que eu quero iniciar. Talvez, quem sabe, uma série, se vocês gostarem no canal. Mano, eu tô aqui pra trazer uma gameplay de Teeny Titans, um jogo da Cartoon Network. Cara, jogo que. Eu me inspirei ao ver o canal do Agaso, que também tá fazendo uma série de vídeos jogando Teen Titans. Então, se você quer saber um pouco mais, ele já tá lá na frente do jogo. Eu vou deixar aqui o canal dele na descrição pra vocês entrarem e dar uma conferida. E, manos, basicamente o jogo é assim, mano. Ele é uma mistura de Pokémon, cara, com um Teen Titans, que é os Jovens Titãs. E, velho, tem uma historinha que eu já perdi metade da história falando aqui com vocês. Mano, enfim... Resumindo, é uma aventura onde os jovens titãs vão usar aqui bonecos, cara, bonequinhos, como se fossem miniaturas deles próprios, de todos os heróis, de muitos heróis mesmo, e a batalha funciona mais ou menos como uma gameplay de Pokémon, cara, então tem os tipos dos heróis, tem os poderes dos heróis, e ele também lembra bastante, quem sabe, até Clash Royale, porque existe uma barra de energia que vai carregando, igualzinho Clash Royale, então é uma mistura de Clash Royale com Pokémon, que são jogos que eu sou simplesmente apaixonado, então eu não podia deixar de trazer, nessa nova fase do canal, uma gameplay de Teeny Titans com vocês, e caso vocês Queiram, eu posso trazer mais gameplays desse jogo para vocês assistirem, ok? É um jogo bem complexo, então apesar do visual é, bem cartunizado, né, como de um desenho Ele é um jogo que vai exigir bastante de inteligência, estratégia Vamos aceitar aqui para finalmente começar o nosso gameplay Temos as configurações, temos o jogo totalmente em português, o que é o mais legal Eu nunca joguei os mini Titans aqui, né, no, no caso seria esse o nome do jogo em português e vamos lá, o jogo tá disponível aí pra vocês baixarem. Então vamos começar para ver como que é. Eu nunca joguei. É a minha primeira impressão de fato com o, com o do jogo com vocês. E vamos lá. Aqueles. Aquele boneco do Robin vai ser meu. Eu vi pelo início da introdução que o Robin, ele viu que estavam sendo vendidos esses mini bonecos. E ele quer conseguir o boneco dele mesmo. Então o Robin, que vai ser nosso personagem principal, vai atrás do boneco dele na loja de brinquedos. Vamos lá. Eu tenho que ir arrastando para o Robin andar. Show de bola. E ele está andando. E aqui é a loja de brinquedos. Vamos chegar lá e ver. Mano, espera aí. Ah, não, mano. Ele vai andando sem parar. Ah, tá. Eu... Quando você arrasta, ele anda sem parar e você tem que clicar para ele virar caso você queira. Beleza? Chegamos aqui. Consegui, graças à minha corrida espetacular, vencer os outros titãs e chegar até aqui. É hora de pegar meu prêmio. Vamos ver aqui. Só preciso encontrar um boneco do Robin. Beleza? Vamos chegando pra cá e temos várias prateleiras com vários bonecos. Um é... Dá pra ver que esses bonecos do Robin estão vendendo... Como água, talvez tenha algum debaixo desses outros brinquedos Cara, então temos aqui vários bonecos, mas não temos o boneco que a gente quer, que é o boneco do Robin Então ele pediu pra gente ir tirando os outros da frente pra ver se a gente consegue Mano, cadê o nosso boneco? Avena, beleza, achamos o boneco do Robin E beleza, manos. temos o Robin de nível 1 e ele é meio que o nosso primeiro Pokémon, né? O nosso primeiro bonequinho. São 70 a serem descobertos e eles também passam de nível. Meu primeiro boneco do Robin é... é, é tão lindo! Sem dúvida nenhuma, esse é o melhor boneco de todos os tempos. Campeonato de batalhas entre bonecos, lá vão eu. Então temos os campeonatos, temos... Temos que treinar porque os bonecos vão passando de nível, então a gente tem que ficar treinando sempre para poder batalhar, mano. Oi, Ravenna! Não queria trazer novidades ruins, mas parece que os bonecos do Robin vão se esgotar. Aham, uhum, eu já esperava que a cidade fosse ficar sem esse garoto. Só espero que a galera não esteja brigando feio por eles. E o Robin nem é um, nem é um pouco humilde, né? É. Tenho a sensação de que você está levando muito a sério esses, esses brinquedos bobos. Falou a Ravenna. Pouco importa, eu já comprei o meu próprio boneco da Ravena. Aqui está ele. Bem, isso é legal, mas sinceramente, sem o boneco do Robin pra você, acho que você não vai querer levar toda essa história de campeonato adiante. Eu dou conta do recado, disse o Robin. Aham, uhum, mas agora é hora do combate. Vamos lá. E a gente vai ser introduzido aqui ao nosso primeiro combate e vocês também vão ver se vocês vão gostar de como vai funcionar. Você pode colocar aqui até três bonecos para batalhar, e se você clica no seu boneco você vê os status dele, meu Robin tem 20 de HP, 8 de força, 9 de agilidade talvez, e aquele patinho acho que é sorte, e temos dois poderes, os poderes tão, vão sendo desbloqueados também com o passar dos níveis do seu, do seu boneco, e beleza, vamos com o nosso Robin de nível 1 batalhar contra a Rabena de nível 1 também, beleza, esse aqui é um tutorial, então deve ser bem simples aqui pelo menos no início, o visual do jogo é muito bonito, tá em 3D, tá também bem cartunizado, então, beleza, ó, como vocês podem ver, bem parecido com Clash Royale, você chega num determinado momento, você tem aí, digamos, ele cheiro suficiente pra você usar o seu poder, vamos usar aqui os, o poder, este número mostra o dano que o seu ataque irá causar, que no caso aqui é 3 de dano, show, vamos dar 3 de dano, a Ravena vai pra 18, de 18 pra 15, esse aqui é um golpe que você aumenta de 2 em seu poder, então ao invés de... 3, eu vou dar 5. E se eu ficar clicando para saber mais sobre as habilidades, mantenha-as pressionadas. Ok, ó. Passe de herói. Pose de herói, perdão. Reserva de dano. Faça uma pose de herói e aumente o dano do próximo ataque. É acumulado. Então, se eu usar de novo, eu vou aumentar mais ainda. Mas agora é a hora da Raveira bater. Nossa, ela dá muito dano. Deu 5. E eu vou melhorar aqui agora. Vamos para mais 2. Vamos pra mais dois. Vamos pra nove de dano. Vamos dar um nove de dano com o nosso Shuriken, mano. Que é aquele item do Robin. Beleza. Tentamos agora... Ó, temos um tesouro. Show de bola. Pegamos o tesouro. Estamos agora com 15 de vida. A Rabeira vai dar mais uma porrada. Hum, mano. Baixou a velocidade da nossa barra de energia. Então, tem vários tipos de atributos que são... Olha, caramba, velho. Ele tá vindo bem mais devagar. Barra de velocidade mais lenta ainda. É como se fosse um debuff, né? Quando você usa... Aquele primeiro golpe do Robin, ele toma um buff de ataque Quando a Ravena usa esse golpe, ela dá um debuff na minha velocidade E com a nossa dancinha da vitória, conseguimos o nosso nossa primeira vitória contra a Ravena E conseguimos também chegar no nível 2 com o nosso boneco do Robin Beleza então, manos 215 de ouro e temos o nosso primeiro bonequinho de nível 2 E agora a gente pode decidir se a gente quer aumentar a força, a vida ou a sorte dele Eu vou aumentar a força porque eu quero que meu boneco seja um boneco que dê muito dano ele tem que ser um boneco que dá muita pancada. Beleza, temos então, vamos ver o que a gente acontece, vamos para a historinha aqui. Yes, vitória! Jump City, contemple seu futuro campeão. Uau, até que jogar com esses bonecos bobinhos foi bastante divertido. Nossa, o que é isso? A batalha me deu uma boa grana. Você sabe o que isso quer dizer? Mais moedas, mais bonecos. Continue treinando, Ravena. É hora de dar mais um passo rumo à glória. É, talvez eu continue treinando. Beleza, então vamos, temos aqui as missões, temos que completar missões, esse é um jogo pago, não é um jogo pay to win que você pode comprar ouro e comprar os bonecos e melhorá-lo, você comprou uma vez, você tem uma história a ser percorrida, você joga, beleza, ganhamos aqui, vamos ver na lupa, temos o um mapa da cidade, você joga durante essa história e você tem um fim também, imagino eu, depois que você chega né, no nível máximo, talvez, Aí, vamos lá. Este mapa mostra onde encontrar lojas de brinquedos, beleza, toque em local para inserir um marcador, beleza, toque para fechar o mapa e agora fica marcado ali, ó. siga seu marcador para a glória, beleza, vamos lá com o nosso Robin e vamos, vamos, vamos, vamos para a loja de brinquedos comprar um outro boneco, vamos lá, estamos chegando, a cidade é bem grande, imagina então, opa, pera aí, vamos lá, chegamos, Toyman! Encontre outra loja de brinquedos, é a nossa missão, então conseguimos. Encontramos outra loja de brinquedos. Vamos lá. Olá, jovem cliente. Meu nome é Sr. Shibi. Posso ajudar em alguma coisa? Chega pra lá, homenzinho. Acabei de conseguir mais moedas e preciso de mais bonecos. Nossa, claro. Bem, como você sabe, a, moeda, a moda dos mini titãs dominou Jump City. Só tenho mais algumas unidades nessa loja, mas não se preocupe, cada uma das lojas recebe uma nova entrega de mini titãs de vez em quando, né? E esse aqui, nesse jogo também tem um sistema de dia e noite, vai passando o tempo, então você tem que esperar pra você recuperar Você tem que esperar pra poder comprar mais bonecos E vamos lá Entendi, entendi Não preciso de todas as explicações Por favor Tudo bem Então faça uma boa escolha, amigo E aproveite seu mais novo vício é, é... Digo Aproveite seu novo mini titã Vamos lá Então vamos escolher o nosso próximo boneco E o que eu acho que talvez Um que eu gosto muito, mano É o Mutano, cara Então eu acho que eu vou comprar o um Mutano Vamos lá O Mutano tem 16 de vida ah, é como se fosse a caixinha do boneco, então aqui na caixinha do boneco a gente sabe mais ou menos as habilidades que ele tem, a força que ele tem, a sorte, enfim, tudo o que a gente precisa saber, ele custa 150 moedas. Compara os bonecos virando da caixa, beleza, a gente já comparou, vamos comprar o Mutano então, que eu acho que é um boneco bem legal e é um dos personagens dos, dos jovens titãs que eu mais gosto. Beleza, compramos o Mutano e ele tá nível 1, abrimos a nossa embalagem e temos o nosso novo boneco, cara. Muito legal o jogo, estou gostando bastante. E se você curtiu, se você já está curtindo, não se esqueça de deixar o seu like. É muito importante eu saber se que vocês estão curtindo. Vamos sair da loja, compramos o mutano. Então temos atualmente o Robin e o mutano. Olha só, temos. Psst, ei, você! Calça apertada. Veja que você comprou um boneco novo, cara. Você deve ser novato em batalhas de bonecos. Quer que um profissional mostre como se faz? Mano, você tem óculos de ver em 3D, mano. Então, acho que esse aqui é o nosso primeiro oponente, mano. Derrote aquele cara chato. Ok, vamos derrotar aquele cara chato. É a nossa missão de agora. Vamos, o Robin contra o Jovem Chato. Mano, o nome do cara é Jovem Chato. Toquem um boneco para vê-lo. Então se eu abro aqui, ah tá, esse aqui é o um tutorial, como a gente já tinha visto no início lá, toca as habilidades para saber mais sobre elas, tem aqui a habilidade Tofu, tem uma habilidades que era da baleia, e essa aqui tá bloqueada essa primeira habilidade, beleza, o Tofu, você ganha um Tofu de qualquer útil e delicioso, beleza, não sei o que é isso, derrubou, derruba uma baleia no, no time de todo do seu adversário, tudo em cima, mano, esse aqui eu acho que dá dano nos três adversários que a gente tem, então vamos lá nosso Robin de nível 2 e o nosso Mutano de nível 1 um, e vamos pra batalha vamos pra nossa primeira batalha real contra o jovem chato, temos essa heroína que eu não sei qual é, pra falar a verdade vamos lá, toque para trocar de boneco, ah tá, eu posso clicar no Mutano e colocar o Mutano, beleza mas eu quero Robin, mano, eu não, eu não quero Mutano eu não quero Mutano, cara, vamos usar o Tofu, que eu não sei nem o que é isso vamos lá, Tofu, contamos o nosso primeiro Tofu e vamos clicar no Tofu é um item aleatório um buff aleatório, imagino nossa, mano, meu Deus. Tomamos três, 4, cinco. Meu Deus, tomamos muito dano, velho. Mais dois de poder. Toque para trocar o boneco. Mano, mas eu não quero trocar. O tutorial tá me obrigando a fazer isso, viu, galera? Eu não sou tão noob assim. Quando você troca sua barra, você mantém cheia. Você pode trocar de bonecos quantas vezes quiser. Ah, tá. Então é uma barra só para os dois bonecos. Elas, elas se carregam para todos. Beleza, vamos usar o nosso ataque. Ah, mano, ele quer que eu use o buff, velho. Ele fica me obrigando a usar. Algumas habilidades afetam toda a equipe. Toque para tocar de novo, mano. Como assim? Então vamos dar. O bônus do Robin foi transferido para o. para Beast Boy, que é um mutano, né? Que não está traduzido aqui. Então vamos usar a nossa Balayona, que dá dano em todo mundo, mas vai dar 12 de dano nessa menininha. E beleza, vamos. Eu quero o Robin, cara. O Robin, porque ele vai ter esse ataque de 4 de dano, como a gente fortaleceu do vídeo passado. Ó, oh, do vídeo passado. Da batalha passada, que ele pegou o nível 2, pegamos um tofu. Pegamos um tofu e vamos ver o que a gente tem. Vida! Boa! Vamos usar a nossa vida. Tá cheia. Ah, eu deveria ter usado no Mutano, né, cara? Mas, enfim, vamos ganhar logo essa batalha. Batalha de início, batalha de tutorial, bem chato. Mas derrote o cara chato. Completamos a nossa missão. Acho que o Mutano vai pra nível 2. Não foi. Mas ganhamos 50 de moedas. Show de bola. Vamos lá. Quero ter aí pelo menos o meu trio inicial completados nesse vídeo, Esse aqui são partes do tutorial com elementos da história, então vamos lá. Uau, com essas habilidades aposto que você poderia enfrentar até o Homem de Capuz, deve ser um boss né, o Homem de Capuz? Quem é esse? Algum aspirante a vilão? Ah, deixa pra lá, você, deve... você deveria participar de um torneio de batalhas, o próximo vai acontecer na loja de animais do centro. Torneio? Ah, mas é claro, perfeito! Jump City, prepare-se, seu campeão de batalha de bonecos está aqui, e o nome dele é, aí, você disse loja de animais? <risos> Mano, realmente, faz sentido o Robin, é, ache o torneio na loja de animais, faz sentido o Robin achar estranho um torneio na loja de animais, não? Vamos para o mapa, vamos achar aqui, o mapa exibe os locais dos torneios, show, e as lojas onde você pode comprar bonecos, e onde você pode encontrar missões extras, então nessa estrelinha a gente tem, onde a gente tem missões paralelas, o que é isso? Parece que posso lotar minha carteira cumprindo missões. Se eu continuar acumulando missões e ganhando batalhas, vou ter dinheiro suficiente para juntar todos os bonecos! Que essa é a nossa missão, de fato, no, no jogo atualmente, né? Beleza. Vamos abrir o mapa. Vamos colocar aqui. Vamos fazer aquela missão. Missão paralela ali. Não, quer, quer dizer, vamos ver se a gente consegue... É, vamos ver se a gente consegue já comprar o nosso terceiro boneco. Que aí a gente já... Beleza, acho que... Vamos sair do mapa? Não, não quero a missão, cara. Eu quero a loja de bonecos, cara. Meu Deus. Onde é a loja de bonecos? Aqui. A loja de bonecos. Essa é outra loja de bonecos, na verdade, né? Beleza. Não quero essa. Ah, mano, vamos ver se a gente consegue comprar nessa loja que já tá perto, né? Temos o Ciborgue, a Estelar e a Ravena, cara. Só temos esses. Só temos esses. Qual que a gente compra, cara? Eu acho que eu vou comprar o ciborgue. Porque ele também é muito legal. Beleza, custa 150. Eu vou comprar o ciborgue. E por mais 25 a gente compra ou a Estelar e ao caixa. Beleza, vamos ao caixa. Com mais 25 a gente compra ou a Estelar ou a Ravena. Mas aí vocês vão decidir nos comentários qual o herói que a gente vai comprar. Nossa, eu nem olhei os status, mas não tem problema. Desbloqueamos o nosso terceiro boneco. E agora a gente tem um trio completo para poder batalhar. Todos os bonecos foram enviados à torre de titãs. Se eu clicar aqui, pra onde a gente vai? Wiki de bonecos, aqui tem um menu, né? Tem o nossa, a minha coleção, que tem esses três bonecos. Temos o Cyborg, temos o Robin e temos o Mutano. Show! Vamos, vamos ignorar isso por enquanto? E vamos pra batalha, né, caras? Beleza, temos esse carinha aqui. Será que a gente pode batalhar de novo contra ele? Não, não podemos batalhar contra ele, mas podemos conversar com ele. Vamos ver o que ele fala. Quero ser igualzinho a você quando eu crescer. Ah, que chato. <risos> Quer dizer, se você ser igual o Robin quando você crescer Não é, não é chato assim, né? Vamos, vamos então para nossa missão paralela Cadê a nossa missão paralela? Se eu clico aqui Vai, eu clico Aí, é aqui mesmo Vamos lá Vamos em rumo à nossa missão paralela E vamos ver se a gente consegue Dinheiro a gente comprar mais um, é, mais um boneco Beleza, chegamos nessa menininha aqui eu adoro jovens, os jovens titãs. Foi isso que ela falou. Estive procurando um Ravenna por todo lado. Você pode me ajudar, senhor? Novinha na caixa, por favor. Esqueça os picolés, tudo que eu faria por esse boneco. Então a gente tem uma missão. Você possui uma missão paralela. Toque aqui para ir ao rastreador de missões. Toque aqui para rever suas missões atuais. Toque, toque qualquer missão para rastreá-la. Então a gente tem que ir atrás de uma boneca da Ravenna mas a gente pode, antes disso batalhar contra essa menininha e é isso que nós vamos fazer, vamos usar surras em menininhas, o que você não deveria fazer normalmente, né, enfim vamos lá, vamos escolher aqui o Robin o Mutano e o Cyborg vamos lá eu nem vi qual que era a, a, a, os bonecos do, da minha oponente mas não importa porque eu sei que ela vai perder com certeza absoluta, é uma melequinha, mano qual que, é aquela, qual que é esse bonequinho? Enfim. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Olha só, mano, que a minhoquinha tá bem forte, cara. Mais dois de poder. Mais dois de poder! E mais dois de poder! E vamos. Vamos, vamos, vamos tomar o dano com o Robin. O próximo dano que, eu, que ela der agora eu vou trocar para o Ciborgue. E como eu tô com um combo bem acumulado, eu vou dar um 12 de dano com esse golpe do Cyborg, que é o tiro de plasma, uma rápida explosão. E temos esse aqui também, qual que é esse daqui, cara? Dreno de bateria, ele dá menos 5 de HP, mas ele enche a minha barra. Não, não, é esse que eu quero, eu quero o tiro de plasma mesmo. Vamos lá, Cyborg, nós não vemos o seu ataque até então, mas vamos ver. Bum, 12 de dano, ele ficou com 7, e eu acho que, vamos, vamos, vamos, vamos, é, vamos ver. Vamos diminuir 5 de HP e vamos dar aqui então, olha ele toma um choque, e vamos dar 6 de dano mais 6, vai ficar por 1 um de vida, um Tofu, que vai ser aqui mais vida, vamos usar a vida para recuperar a vida do Ciborgue, e recebemos uma queijada na cara, beleza, mas agora a gente já vai vencer aqui, e vai ser bom essa, é, vencer, porque vai ajudar a gente a completar aquela missão paralela de buscar um boneco da Ravena. Já temos muita coisa que aconteceu nesse vídeo de hoje, mas se você curtiu, é muito importante pra mim que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque eu vou ficando por aqui. Mano, só pra terminar aqui, desbloqueamos uma, uma nova habilidade com o Robin de nível 3, 6 de dano e dá paralisia, que chama Bastão Nele. Beleza, temos então a nova habilidade do Robin, que a gente vai deixar pra ver num segundo vídeo, se vocês derem muito like curtirem curtirem Tiny Titans... Tiny Titans, vamos ver aqui que a gente vai dar poder, vamos dar esquiva ou vamos dar sorte pro nosso Mutano vamos dar poder né cara, vamos dar poder porque aquela balaiada vai rebentar com a galera e beleza, o Cyborg venceu pra gente, tava dançando felizmente mas eu vou encerrando o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido um vídeo de Tiny Titans se você curtiu, não se esqueça de baixar o jogo Se divertir também junto com a gente E deixar aqui nos comentários qual o próximo boneco que, na verdade já, esse gente vai ter que ser a Rabir, né? Porque tá na missão secundária e vamos ter que Comprar ela Mas eu quero muito saber qual o feedback de vocês Se vocês curtiram, se vocês querem ver mais Deixe aqui nos comentários, muito obrigado A você que assistiu até aqui, e se você assistiu até aqui Coloca a hashtag aí nos comentários Hashtag Tofu, pra eu saber Que vocês assistiram até o fim Beleza? Um grande abraço do Gordinho galera e até a próxima!